Lançou o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua e, meu amigo, que série incrível! Quer saber por que o Blade, o Cavaleiro Negro e os Filhos da Meia-Noite vêm aí? Então fique até o final do vídeo e não se esqueça de deixar o like. Nunca imaginei que veria uma série da própria Marvel mais puxada para o terror. Como fizemos com a série do Loki, esse é o vídeo análise. Então já aviso que terão spoilers do primeiro episódio. Olhando os agradecimentos especiais, vemos alguns nomes importantes da história do Cavaleiro da Lua. Então já temos algumas informações sobre a base da história que pegaram, e algumas delas são... O Punho de Conchu, a Vingança do Cavaleiro da Lua e a incrível fase do Jeff Lemire, que é considerado por muitos a melhor fase do personagem. Começando o episódio, já percebemos a mudança que a Marvel já havia nos mostrado. Ao invés de Mark Spector, aqui somos apresentados a Steven Grant um cara simples que trabalha num museu focado em história egípcia na Inglaterra nessa cena vemos todas as precauções que Steven toma já mostrando que ele também tem problemas psicológicos esses problemas vêm diretamente dos quadrinhos sendo que lá ele tem um transtorno dissociativo de identidade ou seja, ele tem mais de uma personalidade nos quadrinhos ele é Mark Spector, um mercenário Steve Grant, um playboy filantropo e Jack Lockley, um motorista de táxi o primeiro episódio não foca em mostrar a origem do personagem, o que já é uma coisa bem legal para quem conhece ele dos quadrinhos. O que deixa o questionamento, será que Steve teve a mesma origem dos quadrinhos? Nos quadrinhos, chu visitou Mark Spector ou Steve Grant, ainda criança. Ele era um garoto cuja mente foi quebrada e dividida em diferentes personalidades, então Conchoo o escolheu como seu avatar. Mark sempre escutou a voz de Conchoo, mas só entregou seu corpo quando morreu. Conchu ressuscitou o mar que o abençoou com poderes e habilidades sobre-humanas. Então algumas características se tornam bastante interessantes, como por exemplo ele ter um trabalho relacionado com o Antigo Egito. É que houve um grande erro aqui, tem sete deuses, mas na verdade são nove. Nessa parte do episódio tem sentido ele reclamar, já que Conchu realmente faz parte da mitologia egípcia. O vilão de Steven é Arthur Harrell, interpretado por Ethan Hawke. Arthur mostra outra mudança dos quadrinhos, já que lá ele é um doutor que já chegou até a ser um candidato mencionado para o Prêmio Nobel de Medicina. Aqui na série, ele se mostra um líder de uma seita devota a Amit, que pode ser a fusão de dois deuses egípcios. Amut era uma esfinge na religião egípcia antiga, que fazia enigmas e já foi usada na face do Jeff Thalemaier que citamos no começo do vídeo. Já Osiris pesava o coração do falecido em uma balança para saber o destino dele no pós-vida, assim como Arthur parece fazer. A série nos leva junto com Steven. Ou seja, até agora a gente tem o ponto de vista de apenas uma das personalidades. Pegamos! Essa falta de informação ou as lacunas que temos na troca de personalidade nos deixam perdidos junto com os personagens e nos fazem ter certa empatia por ele. Vemos a aparição de Kong Shu, com visual muito semelhante aos desenhos de Declan Shawvey e Greg Smallwood. E por fim vemos o Cavaleiro da Lua na cena que já nos foi mostrado no trailer. Aproveitando que falamos de Smallwood, está cada vez mais perto de a gente ver os Filhos da Meia-Noite nas telas. Se você não conhece os Filhos da Meia-Noite, já fizemos um vídeo inteiro falando sobre eles. Inclusive, está para sair um jogo do grupo. Mas te contextualizando, é um grupo formado com personagens mais místicos e obscuros da Marvel, que lutam contra perigos sobrenaturais. O próprio ator Oscar Isaac, que interpreta o herói, já disse que quer ver ele interagir com outros personagens sombrios.